Hoje eu trouxe pra vocês BALDS BASIC about Basic. Bom, meu inglês tá péssimo. Hoje vamos fugir de um professor... Ai, como é que eu posso? Eu não sei, vocês vão descobrir isso no jogo. Bom, vocês já deviam... Vocês já devem ter ouvido deste professor aqui loucão, que eu tenho que resolver problemas e um deles é bem difícil. Ou seja, eu tenho que fugir do professor. Nossa, que jogo errado demais. Não fuja do seu professor se você for criança. Ok? Esse vídeo não é para maiores de ideias. Esse livro é... Esse livro, isso mesmo. Eu acabei de falar que esse livro... Ah, Gabriel! Eu... Pra você que não viu o vídeo de... Não sei em que dia esse vídeo tá saindo. O vídeo do dia 20. O vídeo anterior. É... Eu jogando com a Granny. Se você tem mais de 10 anos, vai chegar aquele vídeo. Ficou legal até um, me assustando, né? É a Granny... Chapter 2, ou Training Capítulo 2, como você quiser chamar. E hoje eu trouxe pra vocês Baldis Basic. Baldis Basics, sei lá. É, bom, eu tenho fugido do professor, como eu já disse. Então, dê seu like, inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos do canal e vamos embora pro vídeo, né? Segue nas redes sociais, tá aparecendo aqui embaixo. O meu Instagram é arroba Alves. Eu sei que tá aparecendo Alves Biel aqui, mas mesmo se você pesquisar Alves Biel vai aparecer lá, mas é tbualvis, beleza? Meu Twitter também é Biel E... O Twitter do suporte também Que é suporte é, Arroba suporte be beleza? Então vamos lá, eu nunca joguei esse jogo Pra falar a verdade, é sério Meu Deus, meu Deus Que é isso? Nossa Nossa Hi My name is Gabriel And you Que botões são esses? Que que é isso, hein? Pronto, já mudei o negócio de local aqui. Beleza, eu tenho que resolver problemas. Vamos lá. Não, você tem que abrir a porta. É um jogo misturado. Meu Deus, sensibilidade, ó. Meu Vai, entra. Vamos lá, não tem nem como eu abaixar pra baixo. Isso, abaixar pra baixo. 1 menos 2 é 1, querido. É um Ok. Oxi. Ah, eu sou uma mula Eu sou uma mula, eu entendi errado 7 menos 7 é 0 1 menos 4 Não tem como, querido É menos 3 Ok Ok, agora como é que eu saio? Agora eu tenho que fugir do professor, é isso mesmo? Tenho que fugir do professor Corre, negada! Ó, oh, o professor já sumiu Lá tá ele Corre, Gabriel Como é, como é que eu corro, hein? Aleluia, achei o botão de correr corre, corre, corre, corre, corre Eu não achei esse jogo Como é que abre essa porta? Como é, que, como é que eu abro essa porta? Ah, que sensibilidade horrível Como é que abre a porta? Deixa eu abrir a porta Como é que eu abro a porta? Corre ah, Corre, corre, corre Meu Deus, como é que eu abro a porta? Abre You need the rest Não tem como eu fugir desse negócio Vai, abre a porta Abre a porta Abre a porta Vai, abre a porta What? Eu ainda não entendi Beleza Eu vou ver se tem outros problemas pra mim resolver Vamos lá, entra. Esse aqui é o quê? 7 menos 7, 0. 4 menos 2. 2. Que isso? You get... You get a... Every... Corre. Agora eu tenho que correr, né? Vai, corre, corre, corre, corre, corre. corre. Corre Agora pra onde é que eu fujo, meu Deus do céu Eu não consigo abrir nada Ó, aleluia, consegui Não, não, não Meu Deus, que sensibilidade horrenda Jogo horroroso Desculpa o criador do jogo Mas que jogo horroroso Ah não, eu já vi aquele bicho ali antes Que, que bicho aquele Que que é aquilo ali, hein Isso mesmo Eu tô escutando a régua o okay. quê? Eita. é o que? querido? Place, Yuri. Place, place, Laurie, Here. Ah, sei lá o que que você velho. Eu faço a menor ideia. Corre, só corre, vamos, corre. You need rest. Que é you need rest? O quê, querido? Vai. Que negócio é esse em cima da mesa, hein? Eu sei que isso aqui é negócio pra me resolver. mesmo. 7 7, 0. 1 menos 3 É menos 2 3, 3 mais 7 10 Keep you up to good work Ok Beleza 3 notebooks E yeah, que bom, se versus 3 notebooks que negócio, que negócio é esse? Ah não, não, não não era pra eu correr na... Não, ah, eu tô na detenção. You have detention. Detectation Ah, sei lá como é que se fala. Aleluia, eu tô livre. Corre, corre, corre, corre. Corre. Pra onde é que eu saio, meu Deus do céu? Ah, por ali. Ah, não. Ele me pegou. Security Street Notebooks. Ok. Bom, eu, esse vídeo é simples, pelo amor de Deus. Mas bom, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Eu sei que vocês não gostaram desse vídeo, ficou horrível esse vídeo, tá ligado? Mas eu vou postar de qualquer forma, mas espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, não sei o que, é que você faz. Então, deixe seu like, se inscreva no um canal e até o próximo vídeo. Valeu!